Primeiro eles me atiraram, depois eles me, me, me cortaram a cabeça, cortaram os braços, Então pegaram um filho bem aqui na boca, que eu não vendei. A foto do seu braço. Não. Mostrei? É você? Uma, é você? É. Eles falaram que não era você. Foto. É você? Rapaz, aqui no santeiro aqui tá um caso sério, isso. Os índios invadindo a fazenda aqui, a polícia largou bala aqui, parece que baleado dois ainda, viu? Tem duas pessoas baleadas aqui. Que situação que grave, muita gente ferida dos nossos. Muita gente ferida, não sei se não tem gente morta. Há uma construção desse ataque que tem como momento culminante do seu preparo a presença do deputado federal, Luiz Mendes, o grupo de mais de 200 pessoas saiu desse evento o um deputado federal, Luiz Mendes, e foi atacar os gamelos. Gente ordeira e gente que trabalha há mais de 90 anos, como disse a senhora aqui, e que nunca viu um índio aqui. Agora ninguém aqui tem sangue de barata. Né? Ninguém vai aceitar mais essa provocação. Quando começou a chegar os homens que estavam armados, aí começou a agressão do lado deles, os colhambaram e nós. Puxando facão, outros já puxando arma e dizendo se nós não saíssemos de lá, eles iam matar nós tudinho. Aí o povo invadiu, quebraram o arame, a cerca de arame, a porteira e entraram. E aí nós fomos se recuando e correr que era bala, era chuva de bala mesmo. A polícia foi lá assim, mas não foi para falar com nós não. Só não vieram com arma em punho, mas já vim com a mão aqui, ó. Arma de fogo, fora os que tinha facão, pau, pedra, tijolo. Então a gente viu que eles vieram para massacrar. E a polícia lá, sem fazer nada. Tem várias pessoas que se lá agora. Será que a gente não poderia ir lá ou esquentar ver essa situação? A gente não tem situação que está se alguém, né? Até agora a gente não foi repassado. Inclusive eu tive uma viatura lá e até o momento eles não repassaram nada. Não. Eu recebi é, os próprios é, indícios, as informações que tem várias que o seu filho deu lá agora. Eu estou ali até fazendo informação para o senhor. Pois é, mas isso aí a gente não sabe não. Mas isso aí eu já sabia que ia acontecer, né? que Eles vão roubaram de terra que Eles não são índios que chegam e invadem as casas das pessoas. Eles comem, eles destroem tudo que tem. E não permanece naquele lugar, a partir de que acaba o furo que tem ali para comer para eles devorar, eles se mudam para outras propriedades. E nós estamos prontos para lutarmos para que acabe essa palhaçada. O que estava sendo assim disseminado eram os falsos índios. São ladrões, roubam, agredem, estão matando, roubando animais. Eu acho que tem um elemento, um ódio racial. Esse ódio faz com que ao diferente deles resta apenas o lugar da não existência e portanto deve ser exterminado.